E aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo por aí? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, qual seja o horário que você estiver apreciando esse vídeo, desejo a você toda a paz e harmonia deste planeta. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Araújo, sou jornalista, radialista nas funções de locutor e apresentador e agora também acadêmico de direito pelo Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, a Uni Pinhal. Desde já, te convido a participar desse canal clicando no joinha e assinando o canal. Dessa forma, podemos levar até você informações que não circulam nos meios convencionais ou são divulgadas de forma distorcida. A matéria que mostrou a seguir é fruto de uma mega operação conjunta entre o Ministério Público de Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Espírito Santo, bem como o apoio da Receita Federal do Brasil, Receitas e Polícia Civil dos Estados já mencionados. O que poucas pessoas na cidade de Ouro Fino Sul de Minas Gerais, local este, exato onde grava esta matéria, é que empresário do setor cafeiro do município está no alvo das investigações que envolvem prisões, mandados de busca, apreensão e sequestro de bens. O Ministério Público de Minas Gerais, o MPMG, participou na manhã da terça-feira, 16 de março, da Operação Expresso. Coordenada pela Polícia Civil do Paraná, a Força Tarefa também contou com a participação da Receita Federal do Brasil, das Receitas Estaduais do Paraná, Minas Gerais e São Paulo, do Ministério Público do Paraná e das Polícias Civis do Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. 35 mandados de prisão temporária, 124 mandados de busca e apreensão e 61 mandados de sequestro de bens, foram cumpridos. Resultado de investigações iniciadas há mais de dois anos pela Polícia Civil do Paraná e de trabalhos anteriores das Receitas Federal e de Minas Gerais, a Operação Expresso tem como objetivo desmantelar um grande esquema criminoso de sonegação de impostos e creditação indevida de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, na compra e venda de café em grão cru decorrente de comercializações interestaduais. Conforme apurado, a fraude envolve ainda crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As empresas alvos da operação estão localizadas em 39 municípios de quatro estados: Belo Horizonte, Aemorés, Andradas, Borda da Mata, Divino, Itamoji, Itueta, Manhuaçu, Matozinhos, Miraí, Muriaé, Ouro Fino, Patrocínio. Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso e Varginha, no estado de Minas Gerais. Londrina, Carlópolis, Cornélio Procópio, Ibati, Jandaia do Sul, Mandaguari, Maringá, Matinhos, Pérola, Rolândia e Santo Antônio da Platina, no Paraná. São Paulo, Espírito Santo do Pinhal, Hortolândia, Itatiba, Itu, Leme, Santo Antônio do Jardim, São Bernardo do Campo e Santos, em São Paulo, Vitória, Colatina e Vila Velha, no Espírito Santo. Levantamentos iniciais apontam que os valores devidos aos cofres públicos podem ultrapassar um bilhão de reais em impostos. Entre os investigados de envolvimento na fraude estão grandes atacadistas e corretores de café em grãos do Paraná, além de transportadores, proprietários e representantes de torrefações paranaenses conhecidas no ramo cafeeiro nacional. Aí você se pergunta, mas como funcionava este esquema? De acordo com a Força-Tarefa, atacadistas e corretores de café de Londrina e região possibilitavam a diversas torrefações do Paraná a aquisição do café em grão cru de duas formas. A primeira destinando o produto com créditos fraudulentos de ICMS, advindos de notas fiscais falsas. A segunda na aquisição do café em operações fraudulentas dentro do Paraná, em que o recolhimento dos tributos simplesmente não era feito. Conforme as investigações, em ambos os casos, a mercadoria era oriunda de Minas Gerais e do Espírito Santo, comercializada por cooperativas e produtores rurais desses estados, sendo as notas fiscais destinadas a empresas de fachada, as chamadas noteiras, também localizadas em Minas Gerais e no Espírito Santo. A operação envolvendo empresas destes dois estados, possibilitavam o não recolhimento do ICMS sobre as notas fiscais falsas. Paralelamente, segundo o apurado, outra empresa noteira, situada em São Paulo, emitia notas fiscais falsas destinadas a atacadistas e torrefações do Paraná. As investigações apontam que nos dois tipos de aquisição irregular do café em grão cru, os destinatários do Paraná se beneficiavam com o crédito de milhões de reais em ICMS de operações interestaduais fraudulentas que nunca foram pagos. O trabalho investigativo aponta ainda que por diversas vezes o produto adquirido por meio de notas fiscais falsas oriundas de São Paulo era destinado a empresas de café solúvel de Londrina e de Cornélio Procópio, ocasião em que, simulando uma venda de mercadoria dentro do Paraná, os atacadistas emitiam uma terceira nota fiscal, acarretando aos próprios atacadistas o não recolhimento do tributo. Somados os valores, as noteiras de Minas Gerais e de São Paulo emitiram cerca de seis, apenas 6 e tão somente seis bilhões de reais em suas operações. Quanto às empresas destinatárias das notas fiscais falsas no Paraná, a estimativa é que elas tenham acumulado créditos tributários fraudulentos de aproximadamente 100 milhões de reais, considerando que receberam cerca de um bilhão de reais em notas frias. Conforme apurado, houve também sonegação do IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física, dos produtores rurais que venderam o café sem nota fiscal. Segundo a Receita Federal, o valor é superior a 200 milhões de reais. As informações são do site do Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos oportunamente. Valeu. Abraço. Tchau.